que nós temos é um veículo. Esse veículo sozinho funciona como estimulante é, para a planta, né? Estimula o, cre o crescimento, a, a fotossíntese também. É, tem uma ação na melhoria do aproveitamento de água. E esse veículo pode ser acoplado com é, micronutrientes, né? Para é, conseguir melhorar a nutrição da planta e, consequentemente, é, do produto final, do alimento final que vai ser que vai contribuir para a nutrição humana, né? E também é, nós temos interesse, sim, no desenvolvimento de pesticidas usando é, esse material como veículo. Ele vai funcionar como um veículo, mas ele também tem ações na planta. Então, se aplicar só ele, sem micro e macronutrientes, ele também vai ter um efeito positivo para a planta. Ele ajuda a taxa fotossintética, ele ajuda a planta no estresse hídrico, então ela tem um melhor consumo de água. E, e, ela, e ele também acelera o metabolismo ele permite que ela lance mais raízes, tem todo um metabolismo. Então, o, que o nosso grupo sempre pensou, tirar nosso, nosso produto das fronteiras da universidade e atingir a sociedade. Então, lembrar para o pro, pro produtor, para o pequeno produtor, para o grande produtor, esse produto. Né? Reduzir o consumo de fertilizantes, poder aplicar uma dosagem menor, para não ter um, uma sobrecarga de fertilizantes que vão para os rios e contaminam. Outros, outros meios, né, não, não tropificar a cadeia com, com outros materiais que não, não sejam necessários. A ideia é essa, né, Nós queremos também reduzir a erosão alimentar, que hoje o pessoal está alimentando com muitas calorias e pouco nutrientes. Então, enriquecer alguns, algumas plantas é, é a nosso, nossa ideia, como ferro, zinco. Olha, é importante falar que ele é tóxico, que ele não tropifica a cadeia, ele não, não vai precisar fazer rotas transgênicas, não usa transgênico, você não vai precisar modificar geneticamente nem uma planta, usando ele para conseguir talvez uma resistência maior. E, e a possibilidade dele suportar um estresse hídrico. Já percebeu que você pode, acompanhando o ciclo de chuva, aplicar ele e ele vai conseguir dar a produção, mesmo passando por um estresse, uma estiagem, ele vai conseguir produzir. Ele suporta essa estiagem. A nossa ambição principal é aumentar a capacidade produtiva de áreas já desmatadas.